Pessoas que se identificam como gênero fluido, sentem que a identidade de gênero pode fluir entre dois ou mais gêneros. Por exemplo, uma pessoa de gênero fluido pode se identificar com um gênero e depois de um tempo com outro. Eu não gostava de tipo, ai, ah, eu tenho que usar roupa de menino. Eu ia lá, usava maquiagem. Você não gostava de se colocar dentro de uma caixa assim? É, né? é quadrado. fluido isso que é, é fluido gênero fluido Eu sempre me, me aceitei assim e gosto de ser assim e se engana quem pensa que essa fluidez sempre é binária de homem para mulher e de mulher para homem Afinal ela pode rolar entre gêneros não binários também. Como a gênero, quando uma pessoa não se identifica com gênero nenhum. Para bigênero, quando ela entende que dois ou mais gêneros juntos a contemplam. E essa fluidez não precisa ser necessariamente diária ou semanal. Uma pessoa pode passar anos se identificando com um gênero e fluir para outro um tempão depois.